Palmas de madrugada, porque são assim, ó, quase uma hora da manhã e eu aqui, é isso mesmo. <música> Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo Esse é o nosso cantinho, a gente faz o que a gente quiser, a gente é tudo esquisito mesmo E a gente é feliz do jeito que a gente é e ponto, acabou foda o mundo, obrigado, O que, que eu venho compartilhar com vocês hoje? É que eu derrubei um negócio no chão? Pra quem me segue no Instagram, eu tive falando pra vocês que ia ter um evento em salto, um evento de cultura nipo, um evento cosplay, mimimi... Fazia um tempo que eu não fazia cosplay. Pra quem assistiu o meu vídeo sobre lentes de contato, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês, eu conto a história de uma das minhas lentes favoritas e porque ela é favorita e ao mesmo tempo o quão decepcionante foi o cosplay que eu fiz usando aquela lente. E eu precisava provar pra mim e pro mundo que, na verdade, é, não era um problema meu. Que o meu cosplay realmente tinha sido feito com todo o empenho do mundo, com todo o amor e com todo o carinho. Sociedade. Queria dizer pra vocês que. Eu gostaria. Que todas as vezes em que você pensasse em desistir, de qualquer coisa que você acredita ou tem vontade, você repense mil vezes e chegue à conclusão de que não deve desistir. Que você persista uma, duas, mil vezes e consiga. E prove pra você mesmo que você é capaz e que você é incrível. Não deixe nenhum sonho e nenhuma vontade morrer, porque as outras pessoas não acreditam em você. Oh, Eu sou o Yui, braço direito do mago Chloe E a minha existência determinará a alma merecedora do poder das cartas Chloe Esta garotinha que você escolheu mal sabe usar o real poder das cartas Eu sou o juiz Yui e devo levar adiante o juízo final Chegou a sua hora, Sakura Comece o juízo final! Vai dar o um prêmio para você, Pierre <risos> é Cotado de Sacra Cat Captor. <risos> A <risos> thousand places everywhere. Eu fio de hotspots. E even fall. E? Ganhei o primeiro lugar. Do concurso cosplay E foi um concurso que eu não ganhei sozinho Eu tenho que agradecer muito a todo mundo Que me ajudou Direta e indiretamente Que teve comigo lá Que me ajudou fora Que costurou cosplay de madrugada Que me ajudou a fazer é... Cenário, que me ajudou a editar Que me ajudou no dia estourando pó Então muito obrigado Muito obrigado também a toda a organização E todas as pessoas que participaram do evento Os cosplayers, muito obrigado Vocês são maravilhosos Eu tenho muito orgulho de todas as pessoas que eu conheci nesse evento E eu tenho muito orgulho de tudo aqui porque esse troféu aqui não é só meu, é de todos vocês, de todos os meus Monsters, de todos os meus amigos e familiares que me incentivaram a voltar e superar esse, esse meu pequeno trauma. É, quem gravou foi minha mãe, então... Se a gravação estiver ruim, queridos, a culpa é dela. Pode brigar com a Mami Monster, porque... Mami Monster não sabe mexer na câmera, ela tentou Se vocês gostaram do cosplay e quiserem que eu faça a maquiagem do cosplay Ou eu mostro um pouco mais de como esse cosplay funciona Porque tem muita gente que queria ver as asas abrindo e blá blá blá Porque esse é um, é um cosplay que ele tem um mecanismo nas asas que abre Enfim, eu posso fazer um vídeo pra vocês Mas eu só vou fazer esse vídeo mostrando mais sobre esse cosplay Se tiver muito comentário, se tiver muita curtida aqui embaixo Certo? Eu amo muito vocês e essa é a nossa Obrigada